Estamos em mais um dia. Esse dia pode ser como os outros, ou pode ser um dia diferente. Podemos falar de muitas coisas, sobre a situação política do país, sobre os problemas que a sociedade vem enfrentando, mas eu gostaria de falar sobre alguém que foi a pessoa mais importante da história, fez a grande diferença, conseguiu mudar a vida de muita gente, e mesmo aquelas pessoas que não gostavam dele, quando conheceram, passaram a amá-lo. Você já imagina de que eu estou falando? Ele mesmo, Jesus Cristo, o maior homem que o mundo conheceu. Ele fez a grande diferença na minha vida. E eu tenho certeza que ele fez a diferença na sua vida. E se ainda não fez, ele ainda vai fazer. E no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, os escritores sagrados dizem assim. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Perceberam por que Jesus ele foi tão importante? Ele é importante e continuará sendo? Porque a sua vida foi em fazer o bem. O maior milagre dele não foi curar um cego, não foi ressuscitar simplesmente um morto, mas foi transformar a vida de milhares de pessoas. E essa obra continua sendo feita até os dias de hoje. Que a sua vida hoje seja uma vida de milagres, seja um dia de milagres, um dia de transformação e de renovação. Deus te abençoe.